Oi gente, nós estamos voltando aqui no nosso canal Desafios e Soluções, né? Desafios e Soluções em Projetos e Obras, para conversar sobre uma coisa que é a filosofia de vida de cada um. Como é que isso se insere, como é que isso traz bem-estar e felicidade? Né? E para discutir isso dentro da arquitetura, eu pessoalmente acho muito propício. Então, nós convidamos a Sandro Ibe, arquiteta com vasta experiência e uma pessoa filosófica isso é que importa é né, Sandra Obrigada. tudo bem <risos> tudo ótimo então assim ó a Sandra traz um slogan espaços humanos Sandra esses espaços humanos pós pandemia nós sabemos que houve uma mudança né Sim. se ela não foi tão radical na vida de cada um mas nós mudamos nós não somos os mesmos de pré pandemia né? Somos... Assim se espera, né, Aparecida? Pois é, não se sei. Espera. Diz que as mudanças só ocorrem verdadeiramente quando é uma mudança cultural. Mudou o hábito, né? Exato. E aí você muda de fato. Mas de qualquer maneira, hoje, pensando em espaços humanos, vamos pensar na casa. Do jeito que as pessoas, grande parte, estão tá vivendo. Trabalhando em casa, morando em casa. O que, que significa isso, espaços humanos? Bom, primeiro desafios e de soluções na arquitetura é, um, é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem isso sempre, grandes desafios imagina, imagina. e soluções maiores ainda. Olha, isso é legal. <risos> cada, para cada problema, a gente sempre tem não uma solução, mas diversas, dependendo exatamente do ponto de vista e da necessidade de cada um. Perfeito. Por isso a gente traduz isso em espaços humanos. Ótimo, tá? ótimo. Porque existe uma coisa chamada personalização dos espaços. O que é bom para mim. Pode não ser bom para claro. você, pode não ser bom para você. As pessoas são diferentes, tem. né? Somos indivíduos. Somos já, os indivíduos. A gente já diz isso. Aham, indivíduos aham. e os espaços precisam ser individualizados. Sim. É lógico que quando você mora ou divide esses espaços com mais pessoas, você precisa entender o que que o coletivo precisa. O é que aquele grupo de pessoas que está ocupando aquele espaço necessita naquele momento. É, não esquecendo que os espaços mudam, envelhecem precisam de sobrevida, precisam respirar, é, dependendo das necessidades do momento. Nós vivemos, estamos... É porque, só interrompendo você assim um pouquinho, você fala uma coisa muito interessante, eu estou aqui, né, é, que os espaços precisam se renovar, mesmo porque a gente, a gente se renova todo dia. Então a gente vai se adequando, conhecendo coisas novas e como aparecem novas necessidades. né? A gente muda, muda todos os dias os ou elas é, é, hoje ou os uhum. ou alguém daí de fora nos uhum. diz que a gente precisa mudar uhum. ou realmente a necessidade, a necessidade nasce de dentro da gente é. a gente só precisa é. separar as duas coisas porque comprar uhum. uma ideia de que pronta. a gente pronta, de que a gente precisa inserir aquilo dentro do seu espaço, porque senão você está fora de contexto, você está fazendo. É, porque rap... isso não é modinha, né? Modinha é aquela coisa que todo mundo usa o mesmo tipo de saia, blusinha, o short exatamente. do menino. É não a sei diferença o que. da tendência para moda. É, Nós temos tendências é. de espaço Sim. e moda Sim. em espaço. Imagina. Então a, a tendência hoje uhum. que, foi, é, que já co tinha começado uhum. antes da pandemia, que Sim. era se trabalhar em casa, mas esperava-se que isso ainda fosse demorar cinco anos e aconteceu do dia para a noite. As pessoas, olha, se estabeleceram de outra maneira, né? Exatamente. E a gente precisou trazer toda aquilo, aquela carga de, de trabalho uhum, que a gente uhum. tinha e ficava oito horas por dia fora para dentro de casa. As casas, os ambientes residenciais, Sim. eles eram, eles a princípio... Eram dormitórios. Parece uma palavra pesada, mas era verdade. Sim. As pessoas saíam. Trabalhavam assim, e, voltavam e voltavam na hora, praticamente, de ir para a cama. Para dormir. Pra Aí, dormir. ia fazer uhum. festa ou alguma coisa, saía de dentro de casa e ocupava o espaço do prédio, ou uhum. ia para um restaurante, uhum. ou fazia fora dos seus Sim. espaços residenciais. Depois, durante a pandemia, a gente aprendeu que tudo tinha que acontecer dentro do nosso espaço. E o que, que eu precisava? de conforto, eu precisava me identificar com aquele local, não só ir num showroom, é, fazer uma casa showroom, eu ia numa loja, com, comprava aquele kit que estava lá porque uhum, eu achava maravilhoso, uhum, uhum. eu enquanto pessoa, não estou falando eu enquanto profissional, <risos> Claro, claro. É... Comprava e colocava dentro da minha casa, porque eu tinha visto isso no Pinterest, porque algum influencer tinha dito que aquilo era uhum. bom, porque um youtuber tinha viajado e visto aquilo lá na, na Áustria, e de repente o Brasil é diferente. É. A gente tem costume é. diferente, é. a gente tem hábitos diferentes. É hábitos diferentes. Vivenciamos é. os nossos espaços de maneiras diferentes. Então, uhum. humanizar os espaços é trazer para dentro dele, sim, sim. É, da nossa maneira, aquilo que a gente gosta de vivenciar todos os dias. Me diz uma coisa, o que, que você sente, nos seus clientes, devem ter estatística já, sei lá, eu, assim, as pessoas parecem hoje mais felizes com esses novos espaços, mais confortáveis, se sente alguma coisa nesse sentido? Sim, hoje elas uhum. falam com mais propriedade o que é bom e o que não é para elas. Antes ah. elas diziam, ah. eu não sei do que eu gosto mas eu sei o que eu não quero. Então, Olha. tinha muito disso. Uhum, Quando... uhum. Aí era um exercício para nós profissionais chegarmos dentro dos espaços deles, Sim. convivermos com ele no dia a dia, e é, ia ser um pouco era experimentação também, sim, não Sim, mas era a percepção, a nossa percepção ah, era fundamental. Claro. claro era fundamental. Imagino, a gente imagino. tá muito além do que a pessoa estava falando. Uh -huh. É visualizar mesmo. Se ela dizia para você, eu adoro o um ambiente clean, aí você chega na casa dela, tem um monte de coisa de lembrança, recordação, ela viaja vem de um lugar, ela traz sim, lembrança, sim, a mãe sim. dela isso trouxe daquilo que ela dava. Nada é clean. É. Tudo muito afetivo, pessoal. Ela talvez pessoal, tenha confundido memórias. organização com ambiente clean. É, <risos> é muito normal. É, é, e, e as pessoas mudam, é, é, confundem clean com minimalista. Também existe diferença, mas isso é um papo para um outro assunto, para um tá, outro conversaremos momento. Conversaremos numa próxima <risos> ocasião. Mas me diz uma coisa, assim, as, a, dos... Finalizando, finalizando okay. a nossa conversa, assim, dos ambientes, é, porque assim, hoje, nós não vamos entrar nesse assunto, é bem rapidinho, só vou fazer uma brecha aqui. Sim. A gente tem uma preocupação com saúde mental, que ela faz parte de tudo isso, porque eu, eu imagino, é, entrevistando médicos, terapeutas e tal, a conversa é mais ou menos a mesma e é isso que a gente escuta no elevador, que o vizinho, que a prima co comenta ou que a gente comenta com um amigo, que é, é quando você... Tem um mundo com a sua cara, é uma delícia, mas tem coisa que não. Então, quando você recebe alguém que a pessoa nunca foi na sua casa, era, era aí que eu queria chegar, eu certo. dei uma volta. Mas era aí. A pessoa abriu a porta, a pessoa entrou e falou, nossa, essa é a sua cara. E tem que ser. E tem que ser. E né? tem que ser. Então, quando a gente diz é saúde mental uh -huh. dentro dos espaços, Sim. a gente quer dizer um espaço organizado. A gente não quer um, dizer um objeto um espaço estático. Entendi. Onde aquilo que está, que foi colocado pelo profissional, por alguém, tenha que ficar lá o resto da vida. Você nunca vai poder tirar daqui e colocar lá. Não, sim, sim, hoje sim. eu quero aqui, mas amanhã esse objeto vai ficar melhor aqui. Sim. Essa poltrona, hoje eu quero virada para o sol, amanhã eu quero girar. Então, essa flexibilidade, Entendi. essa mobilidade dentro dos espaços é fundamental. E sim, tem que a gente... Quanto profissional tem que traduzir o sentimento das pessoas para dentro daquele espaço, senão ela vai continuar engessada. Aquilo não vai continuar, represent... não vai representá-la nunca. Um espaço feito de showroom, feito do visto, você pode usar como referência, mas ele não te representa. Entendi. O tio espaço Entendi. tem que te representar. Ó, gente, tem que ter a sua cara. E eu vou dar um recadinho bem rápido para minha tia amada. É assim, ó. Ela se aborrece com a sala, ela pega o sofá dali, coloca aqui, muda um vaso. Todo mundo fala, gente, você não tem sossego, muda tudo. Ela falou, eu tenho necessidade de mudar. Interessante, amada. Ó, a Sandra tá apoiando a sua ideia aqui. Isso, Mude muito, isso. sempre, muito. Sem medo. Né? Sem medo. <risos> ó, gente, o papo foi legal, tá gostoso. Nós conversamos mais uma próxima vez, tá bom? Acompanhe a gente. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui. E até, desafios e soluções. Obrigada por isso.